bonita né o pai cuidando da filha e ela reagir já é um grande passo significa do potencial do cérebro humano né como devemos evoluir nessa área de tratamento do cérebro dos cabelos também deveria né da cabeça é, e assim é uma história um conto de fadas moderno aí o pai cuida da filha e a filha se reabilita e vamos acompanhar aí pelo noticiário ou como ela vai reagir durante ao longo do tempo, né, enquanto nós pudermos, né, se for se divulgado isso. É muito legal, parabéns para o pai dela, por, pela sua iniciativa e, e incansabilidade de cuidar de uma pessoa tão enferma, né, imóvel, é complicado. Teve força e ela reagiu. Boa sorte aí, tudo termine bem.